meu nome é Luciane de Almeida eu sou de Florianópolis. Hoje eu tô aqui em Miyajima no Japão. Atrás vocês podem ver o Tori de Miyajima. Eu tô aqui hoje no Japão porque minha filha Sofia fez 15 anos esse ano e ela pediu um presente de aniversário. Então, desde quando ela pediu um ano atrás, eu comecei a pesquisar e as agências de turismo, os pacotes eram muito engraçados e, e também muito caros. Então, eu comecei a pesquisar, não vou fazer a viagem por conta própria. E comecei a pesquisar na internet e, e descobri o curso viajando para o Japão. Daí, eu contratei esse curso em dezembro, eu fiz seis meses intensivos de curso. É um curso bem completo, desde o planejamento financeiro até os roteiros, assim, todos os lugares bem explicadinhos onde eu pude, é, eu pude escolher qual o melhor lugar, aquilo que se adequava com minha vontade né? de experiência no Japão. E, e graças a esse curso, hoje eu estou aqui, já viajei pelo Japão inteiro, escalei muito Fuji, conheci dezenas de de templos, é, fui em parques, conheci muitas cidades, Estou na reta final da minha viagem e estou muito feliz porque me senti super segura em nenhum momento eu tive medo de me perder, de, do dinheiro não dava, porque planejamento financeiro foi bem feito. O roteiro também foi super completo, então é, eu estou super feliz na reta final da minha viagem. E para completar, eu ainda é, contratei dois dias de Master Japão. Em que a Marina eh, pôde me acompanhar em Toque os dois primeiros dias da minha viagem. Me ajudou muito porque ela me deu dicas valiosas sobre é, como pegar o metrô, como comprar o cartão, é, dicas dos, dos lugares, informações primorosas sobre os templos, alguns templos que a gente viajou, e foi muito, muito legal, assim, e com isso eu pude seguir viagem sozinha, já sabendo muita coisa é, que pode me ajudar muito, então o Master Japão é uma coisa muito legal também para ajudar no começo da sua viagem, para você se sentir bem mais segura depois, e eu espero que Todos têm a oportunidade de fazer esse curso, vai ajudar muito, vai ser fundamental, no fundo do coração, vai ser fundamental para a sua viagem é, ser tranquila e sem nenhuma intercorrência, assim, você vai se sentir bem mais seguro. É isso, gente. Obrigada. Arigatô.